desta terça-feira, vai falar sobre fotografia de eventos. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, fotógrafo barbarense Walter é quem desejado dou aqui as boas-vindas. Walter, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. Enfim, uma grande alegria e uma imensa honra tê-lo conosco. Ok, Júlio. Para mim é uma imensa honra estar aqui. Admiro o seu trabalho, tenho acompanhado suas entrevistas. Acho fundamental a importância... De se conversar a respeito de certos assuntos, para que o público seu Sim. também se familiarize com a gente, entendeu com, que o, com o nosso trabalho, vamos dizer assim. Eu diria, Guarni, que assim, você assistiu outras entrevistas que contribuíram com você. Agora é a sua vez de contribuir com o nosso Isso. público. E falando nessa contribuição, eu queria que você fizesse aqui, Guarnieri, uma fala introdutória de algo que é muito importante para você, que... É a proximidade dos seus 25 anos de carreira. Gostaria de saber o que você aprendeu nesse período. É, veja bem, eu já estou chegando a 25 anos de, de profissão, dizer, de carreira. E é uma coisa que eu vou falar para você. A fotografia, hoje tudo que eu sou, que eu tenho, vem da fotografia. Vivo de fotografia. É até interessante, como a gente conversa com colegas Sim. em eventos, o pessoal não, não, não interpreta agora com essa onda do WhatsApp. Você faz uma foto, cobra um evento. O camarada, viu? Manda foto para mim. É como se eu chegasse pro o padeiro. Oh, me dá um pão. Ele vive de vender pão. Nós vivemos de venda de fotografia. Entendeu? Então, o que eu, que eu posso dizer para você? De um tempo para cá, depois que entrou o digital, vamos falar... 10 anos, 10, 15 anos para cá, assim, facilitou o nosso trabalho, tá? Não vou falar que não. Por outro lado, também prejudicou um pouco, porque todo mundo hoje é fotógrafo. Sim. O celular, os iPhones aí, faz uma fotografia tão boa tanto quanto a nossa. Muito boa mesmo. O que peca de uma fotografia profissional, de um amador, é você saber o time da fotografia. Entendeu? Então isso é uma... só vai aprender fazendo um bom curso, tendo noção de fotografia. Entendeu? Então, mas assim, vamos falar, durante 25 anos fiz muitas amizades, conheci muita gente boa, entendeu? Assim, conheci lugares fantásticos. A fotografia proporcionou assim. Eu sempre brinco que eu ganho para me divertir na sua festa. Nossa, isso é interessante, hein? Tá, eu eu ganho para me divertir na sua festa. Ah, então você vai lá para não, não é isso. Vou lá. Eu tenho a felicidade de só participar da alegria da pessoa. Lá não tem tristeza. Privilégio, né? É o privilégio de de sair na parte boa, na parte festiva da da profissão, vamos dizer assim. Então, o que que eu vou falar para você da fotografia? É um mundo ímpar. Só quem vive dela vai saber. Conhece os seus encantos, né? Iguarde, tá. eu queria falar um pouquinho aqui sobre as suas várias modalidades. Você fotografa casamento, 15 anos, datas comemorativas. Eu gostaria de saber quais são as diferenças desses eventos sociais. Ó, vamos lá. Casamento é semelhante ao 15 anos. Bom, não um aniversário infantil, vamos dizer assim, porque você tem o elemento principal, noiva noiva ou o debutante ou a criança que está fazendo o aniversário. Então você tem que ficar atento ao, vamos dizer o ator principal. Lógico que você vai fotografar eu numa numa cobertura de um casamento. Vou dizer para você, eu fotografo todas as pessoas. Independente, ah, mas eu não quero comprar foto. Eu vou fotografar, eu vou registrar. Tô passo numa mesa, faço uma foto. Isso também não, não seguindo um protocolo, mas espontaneamente, entendeu? Sim. De uma forma bem sutil, sem atrapalhar o andamento do evento. Então você tem ali, o casamento, você tem um ritual a seguir. Embora eu, eu sempre digo para as pessoas que cada evento é um evento único e exclusivo. Exclusivo, não existe dois. Ah, você fez o casamento da minha prima, eu quero que faça o que você fez para ela. A pessoa chega para mim e fala: "Ó, oh, gostei do, do trabalho que você fez para minha prima, gostaria de fazer igual". Eu já falo de cara para a pessoa: "Ó, oh, vou fazer o melhor que eu posso, mas não vai sair igual". A pessoa acha extremamente comum, não vai sair. Você é diferente da sua prima. O seu noivo é diferente da sua prima. Os seus convidados não é 100% o que estava na festa. O clima vai ser outro. O contexto em si, não sei se você vai me entender como eu vou colocar isso para você, uh, são pe personagens diferentes. Embora seja quase que todos os mesmos parentes, o mesmo salão, a mesma igreja, mas uma roupa diferente, um cabelo diferente, o astral. Do dia, de um é diferente do outro. Então, dificilmente a gente consegue, não um pior... Não, a gente consegue fazer todos ao mesmo nível. Padrão de qualidade, lá em cima. É, eu perguntei porque, assim, no caso do casamento, existe um elemento que outros eventos não possuem, que é o caso do pré-wedding e o making-off. Então, vamos lá. Pré-wedding, quando o casal me contrata... Quanto você cobra para o pré-wedding? Eu falo, não, não vamos falar em preço de pré-wedding. Vamos falar que o pré-wedding é o momento que eu vou te conhecer. Nós vamos criar um vínculo fotógrafo e cliente. Está entendendo? Então, para mim é importante eu ter um bom relacionamento com o meu cliente. No dia do evento, eu até brinco com eles, falo, no dia do evento, se ele estiver meio tenso, eu vou falar para ele, meu, relaxa, você está tenso. Eu me tornei um amigo do meu cliente. O pré-wedding ajuda muito nisso. É isso, a função, a principal função do pré não é ganhar dinheiro. Errado quem pensa, nada contra, mas a principal função do pré-wedding é você criar um vínculo íntimo com o cliente, entendeu? Você vai saber como o, o noivo trata a sua noiva, como a noiva reage a um, a um posicionamento do noivo. Entendeu? E o pré-wedding ajuda também no making-off, Guernet? Também, porque no making-off a noiva está tensa, já começa a ficar aquela tensão, ansiedade, para que está chegando a hora do casamento. Sim, entendeu? Então você chega e você é um amigo dela. Calma, relaxa, assim, não, está tudo em ordem, está tudo... Você começa a conversar de uma forma que você deixa ela, a noiva relaxada. Às vezes o cabeleireiro está um pouco atrasado, que é comum. É comum atrasar um pouquinho, ela está naquele tipo, Calma, sua igreja, lá o padre é fantástico. Não, o pastor é de boa. Você começa a trazer aquela tranquilidade, começar a deixar a noiva mais zen. Entendeu? O que você vai conseguir com isso? Melhorar a sua matéria-prima. Você vai colher imagens fantásticas. Esse é o segredo de você criar o um vínculo com o cliente, entendeu? Você entregou o trabalho para ele, você se tornou um amigo. É comum eu, eu, eu estar em evento já a cabeça não, você não lembra é muita gente, mas o cara falou: "Guarnieri, beleza". Aí você fala: "Putz, fotografei você". Aí você o cara, fala, não, lá em tal lugar, então. O cara torna-se seu amigo. Sim. E você tendo um bom relacionamento, o que vai acontecer? É fatal. Se você come um bom pastel num, num botiquim, você vai falar para o seu amigo, pô, lá tem um pastel fantástico, cara. Se você faz um trabalho com decência, com honestidade, tá com respeito, isso é importante, você ter respeito pelo seu trabalho. Entendeu? O guarne e... Quando a gente fala de 15 anos e datas comemorativas, essa talvez seja a diferença? A ausência, talvez, de um certo pré-wedding para preparar esse relacionamento? Do 15 anos eu também faço um ensaio com a família. Ah, ok. Então, quando vem lá comigo, fala, olha, eu gostaria de... Ah, mas meu pai trabalha. Ah, meu... um domingo. Você não tem um domingo de manhã, um domingo à tarde, para a gente passar junto, vamos num parque, vamos... Ali eu vou conhecer a família. Oh, traga seu irmão, traga o cachorrinho, entendeu? Pro no dia. Isso tudo que eu estou falando para você, eu gosto de, de fazer com a, a minha esposa junto. Sempre levo minha esposa na maioria dos meus pré-wedding tudo, para até para ela para pessoa ver que está fazendo um trabalho, tá? Com alguém que tem responsabilidade do que está fazendo. Tá, então, cumprir agenda, horário, eu sou meio britânico nisso. Se, se eu combino com você, 10 horas nós vamos em tal lugar, eu quero 10 horas, Sim. você não vai me esperar. Eu te espero, porque você está me pagando, então não tem problema. Mas não gosto que de deixar você me esperar. Claro, às vezes acontece um imprevisto, você liga, ó, puta, aconteceu tal coisa, vou atrasar 10 minutos. Então, você levou uma debutante para um ensaio, você, no dia do evento, você vai meu colher imagens que você não acredita, porque ela já se tornou íntima sua. Não, não é assim, mas você consegue, olha, eu quero um sorriso, olha, você entendeu? Dá um olhar, olha, ela vai se sentir à vontade. Você não é um estranho cobrando alguma coisa esse é o diferencial de, do meu trabalho. Sim. Então eu faço questão de fazer o um ensaio para debutante, de fazer o pré-wedding, entendeu? Eu faço questão. Não, vamos fazer. Werner, eu quero aproveitar esse seu conhecimento prático que você narrou aqui muito bem e diz como faz. E eu queria que se alinhasse com esse conhecimento teórico de um grande teórico da fotografia, que é o Cartier-Bresson. Ele vai dizer que fotografar... É colocar na mesma linha de mira a cabeça, o olho e o coração. Como você interpreta essa fala? É o que eu sempre digo, Junque. Quando eu saio para um evento, eu me concentro, vou meditando, pensando. Aí que está o diferencial. Eu já conheço o meu cliente. Eu já tive um, um, um contato com ele, já fotografei. Então eu vou no caminho, dirigindo ou antes me preparando em casa, eu vou pensando, alinhando na mente o que eu consigo fazer de melhor para atender o anseio do meu cliente. Então você tem que alinhar. Eu vou fazer uma imagem, é bem isso, ó. eu vou fazer uma foto, eu já imagino aquela foto, como eu vou colocar ela no álbum entendeu? Porque o, o, o meu álbum de casamento, eu sempre falo para o cliente, ele vai ter que ter o, o início, o meio e o fim. E, esse trabalho ele tem que ter um enredo. Eu não posso jogar aleatório. Eu, eu, é tudo bem certinho. Vai ter o início, vai ter o meio e vai ter o fim. E aí a gente alinha o pensamento. Eu fotografo mais com o coração que entendeu porque você começa tem foto que você vai fazer eu vou explicar uma coisa para você junto quando você tem uma afinidade com o seu cliente um gesto um simples passar de, de mão no rosto você vai uma imagem eterniza um momento um carinho Fantástico entendeu às vezes eu, eu, eu gosto de muito de pesquisar se eu vejo um bom trabalho eu quero Analisar, vejo, porque tem profissionais bons. Entendeu? Tem muitos profissionais bons. Então, vamos dizer que você está num evento. Você está ali atento, tudo. O noivo chega para a noiva com licor ou um bombom e põe na boca dela. Se você está concentrado e você tem aquela intimidade com o momento, você faz uma imagem que não tem, Memorável. Não, não tem valor comercial, vamos dizer. É uma coisa única. Então, cada evento é único. É isso que eu falo para você. As reações e emoções é exclusivas. Guarnieri, precisa estar atento, pelo que você está falando, para enxergar os momentos com sensibilidade, é isso? Muita sensibilidade. Você tem que ter muita sensibilidade. Então vamos dizer assim, estou falando de mim porque que vem o caso aqui. Às vezes eu estou num, num evento, você, você, sabe quando você sai do seu... Você começa a imaginar, ver, a pessoa acha que você está... Não, você está tentando buscar o diferencial. Fazer aquilo que você imagina lá na frente. Entendeu? Então isso, por exemplo, eu... Tem uma imagem que eu não jamais esqueço. Num casamento, a noiva entrou, a gente fica atrás. Ela entrou na festa, a primeira coisa que ela foi, ela pegou na avó assim, na avó dela, a imagem. Pegou, sabe aquela coisa de pegar em vó? E deu aquele beijo na avó? Sim. E eu tive a felicidade. Está na hora certa e no lugar certo. De registrar. Aí eu entreguei o trabalho para a noiva, ela escolheu a foto da, da, da, da avó e eu coloquei no álbum. A hora que ela abriu a página, a avó já tinha falecido. Eu não sei se, o que aconteceu. Essa moça começou a chorar tanto. É de arrepiar. Falou, não acredito que essa foto está aqui. Ela não lembrava de que ela tinha demonstrado carinho para a avó. Entendeu? Então, isso não tem preço. Isso, sabe, é uma coisa que a pessoa vai eternamente ser grato. Falar, olha, eu tenho a imagem da minha avó. Então, é essa sensibilidade que a gente tem que estar tá sempre atento, buscando, renovando, entendeu? Alinhando. Isso você vai, só, só vai conseguir alinhar essas coisas quando você tem um bom relacionamento com o seu cliente, entendeu? Que você tenha a liberdade de falar para ele, você está meio tenso, olha, você tem que sorrir mais, ó, eu, eu chego, às vezes chego para o noivo e falo, meu, segura a bebida aí, vamos deixar mais para o final. E, e eles, ok, ok, não, Guarnelho, beleza, você acha? Sim, eu acho, meu. vamos fazer aqui o que tem que ser feito, depois você, eu até... Eu não bebo nada de álcool, até que eu até te acompanho, entendeu? Deixa eu aproveitar a sua presença aqui, eu quero falar um pouquinho também sobre fotografia de eventos corporativos. Eu sei que você faz muito, qual a diferença em relação aos eventos sociais? O corporativo é uma coisa mais, vamos dizer, não é fria, mas é uma coisa mais descompromissada. Que, vamos dizer, num casamento eu não, não tenho margem de erro. Não posso errar. Não que eu vou errar no, no corporativo, mas o corporativo te dá uma tranquilidade, é um evento mais, vamos dizer, tranquilo. Não é aquela coisa de momento, aconteceu. Não, se você perdeu um lance do corporativo, você consegue repetir ele. Entendeu? Você consegue dar um jeito de, de contornar, que é diferente de um, de um casamento religioso. Se você deixou de fotografar a... A colocação da aliança Você não vai o padre, coloca de novo a aliança não, não, Passou, passou Então essa é É a grande questão da, Do trabalho Você está concentrado E o corporativo, eu gosto muito do corporativo Porque você acaba conhecendo Por exemplo, eu fui fotografar recentemente Uma empresa Em Leme Ela trabalha com Faz usinagem Para equipamento de gás Cheguei em frente à empresa, eu vi um, uma placa, do, ainda tinha lá, uma placa de um carro de Santa Bárbara do Oeste. Fiquei contente. Tem um conterrâneo aqui. Falei, olha, tem um barbarense aqui, que bacana. Então, já entrei na, na, na fábrica, leve, Falei, tem alguém que eu conheço. E fui fotografar, olha para você ver que coincidência, fui fotografar a máquina, fazendo... e a máquina... É um centro de usinagem moderníssimo. Não me recorda a, a, o fabricante, não me recordo. Mas aí estava com o operador ali, um mocinho novo. E falei, viu, perguntando como que o processo de, de trabalho e tal, que eu precisava fazer a foto da, da, da peça para agregar num, num clipe. Aí perguntei o nome dele, ele falou... E ele... Falou um sobrenome que me chamou a atenção: Crisp. Falei, aquele carro de Santa Bárbara é seu? falou, é meu. Falei, você mora em Santa Bárbara? Ele falou, não, morava. Hoje eu moro aqui, porque a empresa veio pra cá, estou aqui. Falei, Crisp, eu tenho uns amigos. falou, aí ele falou, Ademar Crisp. Falei, estudou comigo de quinta a oitava série. Olha a coincidência. O pai dele era, é meu amigo. Que legal. Entendeu? Então, são coisas que, que a fotografia te proporciona. É o trabalho que te proporciona conhecer, relembrar pessoas. Então, o corporativo, você consegue, vamos dizer assim, em poucas palavras, você está numa fábrica que jamais você poderia estar tá se você não fosse fotógrafo. Exatamente. Você conhece processos industriais que você não conheceria se você não fosse fotógrafo.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 Rápido. Tec Plus tem o menor preço e garantia. Vem pra cá. Sem consulta SPC se serás a Tec Plus. É só ligar. Ligue agora: 1934575412 3457 WhatsApp: 19997085488 Conectando você ao mundo. Tec Plus Telecom.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 Walter, eu gostaria que você compartilhasse com a gente aqui uma ideia do ponto de vista corporativo. Gostaria de saber como é que você posiciona a marca Guarnieri Fotografia no mercado. Bem, a Guarnieri, eu sou apaixonado pelo meu nome. Gosto demais o meu nome. Então, eu... Minha formação antes de fotografia é gráfica. Então, a gente... Eu sempre fui ligado esse lance de logo, de marca. Então, quando fui Guarnieri, eu imaginei. Se você pegar o, o meu site, alguma coisa, você vai ver lá o G. O G do Guarnieri, ele é um um diafragma da máquina. Se você observar, que ele é todo e aí tem o G. E é uma coisa que eu sempre falo, Junck. O que a gente tem de valor hoje é a marca. Então, tudo que eu vou fazer, qualquer trabalho que eu vou fazer, eu faço pensando no que eu construir. E isso me preocupa muito. Assim, porque para você fazer uma marca, você requer trabalho, muita dedicação. Vamos falar uma coisa, é difícil você se posicionar no mercado e você se reconhecido onde você está. O cara fala, ele é o Guarnieri. Então, isso requer mesmo trabalho, dedicação, é, carinho pelo que você faz, amor pelo que a, que a gente faz. E, então hoje tudo que eu vou fazer, ah, eu, eu tenho na minha casa a esposa que é crítica pra caramba. Às vezes eu faço um trabalho e eu falo, Puto, arrebentei. Chego e falo, Sonia, vamos, porque a gente todo o trabalho a gente vê junto. Sim. O que tá ela, ela olha para mim e fala, Poderia ter feito melhor. Mas no que eu falhei? Não. Aí você consegue. Deu. Então, eu... Ela é, é a minha fiscal, vamos dizer assim, meu controle de qualidade. De fazer, sempre buscando fazer o melhor. Então, a, nossa, a, a preocupação nossa é sempre assim, superar a expectativa do cliente. Eu, isso é, é primordial para a gente. Sempre superar. Eu te prometo... Entregar a eu quero entregar a mais. Para você falar, nossa, ficou. Então essa é a preocupação de você ter hoje uma marca que te proporciona, vamos falar assim, de, de, de reconhecimento onde você está. E que já está no mercado há quase 25 anos, né? 25 anos, quase vai fazer 25 anos. Entendeu? Então, graças a Deus, sempre trabalhando sério, pensando sempre no cliente. Nunca. Uma coisa que que é bom ressaltar, Junk. Eu sempre, sempre, na minha vida, isso trabalhei numa empresa que fui até auditor de qualidade de ISO 9000. O cara que me contrata, ele não quer saber de, de desculpa. Ah, não fiz porque aconteceu isso. Não deu porque... Ele quer o trabalho. Então, ele, ele apostou na minha empresa. Ele me contratou. Pagou aquilo que eu pedir, então eu tenho que automaticamente o mínimo que eu posso fazer é atender a expectativa do cliente então é, essa é a preocupação da gente sempre estar tá buscando a mais do que você está esperando entendeu? então graças a Deus a gente tem conseguido superar as expectativas dos nossos clientes e ter um bom posicionamento é, sempre a gente procura ser transparente e honesto isso é fundamental Maravilha. Guarni, eu queria muito que você dividisse com a gente aqui uma experiência que eu sei e eu acompanhei em muitas oportunidades, inclusive fiz uso, né? que é a sua atividade como colunista social. Né? Produziu muitas colunas sociais. sim eu Gostaria muito de saber o que você aprendeu com essa atividade. Cara, eu vou falar, todo fotógrafo devia, antes de começar a fazer evento, fazer coluna social. Aprende muito, né? Aprende muito. Você. Porque a coluna social, você está ali no momento, você vai fazer uma foto, você não tem um campo de imagem limpo. Você tem pessoas. Aí você procura tirar. Sabe aquela malandragem da fotografia? Puta, aquele lá não vai. Aí você dá. Então todo fotógrafo, antes de começar a partir para, vamos falar, para um evento, pra... faça a coluna social. Vai trabalhar em baile. Em shows. Aí você Você é testemunha disso. Sim. Que você tem cenários inusitados. desfavoráveis, né? É, totalmente desfavoráveis. Mas o cara que está pedindo para você fotografar ele, ele quer uma boa fotografia. Ele não quer que você faça uma foto e lá atrás tenha tá ele estragando a imagem dele. Agora, eu queria que você colocasse o elemento aqui da seleção da imagem né, de um evento social que não, tem um, um, que não é um casamento, onde a noiva é o centro das atenções. É, veja bem, você vai... Vamos dizer, teve o baile do Havaí. Vamos falar disso porque está recente. Digamos que tinham me contratado para fazer o evento lá. Então, todas as pessoas que estão no evento têm o mesmo direito tenha a mesma oportunidade de aparecer. Claro que você não vai conseguir fazer tudo. Mas você tem que tratar com muito respeito de aze. Sim. Entendeu? Eu, quando fazia coluna social, sempre fotografei. De aze? Para mim, eu nunca fiz diferença. Ah, Aquela é bonita, aquele é rico, aquele é branco. Aquele é... Não. Para mim, todo mundo é igual. E o digital ajudou a gente nesse sentido, né? Muito. O digital veio... Facilitar muito. Eu sou da época do filme. Fotografar você tinha que... Era duas fotos no máximo, porque o filme custava caro. cara, a ampliação custava a Entendeu? Hoje não, hoje com o digital você faz cinco fotos e, claro, vai desgastar a máquina. Mas, você economiza muito. Sim. Guarnieri, uma outra questão que eu queria muito que você falasse é sobre o elemento relacionamento, o conceito relacionamento para a profissão de fotógrafo. Como é que você entende ele? Olha, vamos lá, relacionamento. Primeiro, você não vai contratar um profissional para o seu evento que não tem um comportamento adequado. Você não quer isso para o seu evento. Concorda comigo? Então, você tem que se posicionar como um tal profissional. O que a sua profissão exige. Entendeu? Então, você vai adequadamente vestido, com um comportamento decente, você vai respeitar o seu cliente. O princípio de tudo da nossa profissão, que eu falo, é você ter o respeito por aquilo que você está fazendo. Inclusive pelo diferente, né? Eu sempre, para mim... Junque, eu, eu, eu vou falar a verdade para você. Eu fico sensibilizado... Quando eu consigo fazer uma foto de um, vamos falar, de uma pessoa ou de alguém que tem limitações e eu faço uma foto bem feita. Aquilo me enche de orgulho. Tá? Vou contar para você. Eu estou fazendo uma formatura em Vinhedo para a empresa de Tu. Então, estou lá. Chegou um, uma família com um menino autista. E... A gente, cada um no seu estúdio, aquele monte de flash, e eu percebi que o menino ficou arredio. Aí eu deixei meu equipamento, fui lá e falei com o pai, algum problema? Ele está com, com medo de... Ele tem medo de flash, ele não quer entrar porque vão jogar o flash nele. Falei, não, então você vem comigo, vamos lá no meu estúdio, que eu vou fazer a foto, ele não vai ter problema. E falei para ele, vamos lá... Eu vou te fazer uma imagem e vou mostrar para você. Ele, sabe? Ficou desconfiado. Fui lá, desliguei meus flashes. Aumentei meu ISO. A minha abertura é aquela lance de, de, que a gente tem. Graças a Deus tem um, conseguimos ter um equipamento bom. Eu, só para você saber, eu fotografo todos os eventos com dois cartões de memória na minha câmera. Então eu tenho dois backups. Um compact e um SNB. SD. Tá, então, desliguei, fui lá, posicionei a família, fotografei, tudo, o pai. Sabe quando o pai começa, estranho? Ele... falei, calma. Ele falou, mas você não está fotografando. Falei, estou fotografando. Aí fui lá, mostrei pro meu, o menino ficou comigo lá, de, assim, vamos dizer, atrapalhou não, mas ficou, acho que uns 15 minutos comigo, queria que eu fotografasse ele. O pai... Chorou, falou esse assim, moleque, nunca ninguém fotografou ele. Então, veja bem, você tem que, que vamos falar assim, uma coisa mais, está apto a que a situação necessita. Ter a visão de que, esse cliente eu não posso jogar a luz nele. Que nem eu fico incomodado quando alguém vai fazer foto de um recém-nascido e joga flash. Isso me incomoda. Não precisa Põe uma luz contínua Abre um pouco mais seu diafragma Joga um pouquinho menos de velocidade E você vai conseguir Aumenta seu ISO Você vai conseguir a diversidade Você fazer uma imagem Então Mas isso é um conceito meu O bem estar Do Do bebê, entendeu? Mas tem profissionais Que não se atenta a isso eles querem fazer foto Entendeu? Eu já recebi crítica Claro, de fotógrafo Pô, mas por que você usa o flash de tal coisa? Por que você faz tal coisa? Traga. Meu equipamento permite-me Que eu use dessa forma Eu sei usar o meu equipamento Então eu não preciso fazer O que todo mundo faz eu faço aquilo que o meu equipamento permite que eu faça. E que vai me dar um resultado diferenciado. Não sei se você está me entendendo sim, a colocação. Sim. Entendeu? Então. É nessa hora que entra o profissional, né? É. é tal, talvez o que a pessoa não entenda é que você com 25 anos de carreira, estudei fotografia. Eu não fui, não me tornei um fotógrafo de, de computador ou de Photoshop. Não. Eu venho de filme do preto e branco, revelação em laboratório. Então eu tenho todos os passos, as noções de que é uma fotografia. Entendeu? Então você consegue fazer algo diferente, entendeu? O eu gostaria muito que você desse aqui alguns conselhos para quem pensa hoje seguir na carreira seguir na carreira como fotógrafo 25 anos já de estrada o que você pode dizer enquanto conselho? Olha, eu acho o seguinte a fotografia já foi vamos falar assim, uma profissão mais rendável mas ela não deixou de ter aquele glamour de você chegar num, num ambiente e você se relacionar é, aquele cara é fotógrafo entendeu? então dá um certo status para você mas não é isso que eu vou falar. O, o, a pessoa que quer começar na, na carreira, ser um bom fotógrafo, primeiramente tem que estudar fotografia. Não é pegar uma câmera e sair fazendo foto. Estude. O, o, que, o que precisa, o que o fotógrafo precisa saber, que às vezes se você fizer uma pergunta para alguém, ele não vai entender. Viu? Se eu aumentar meu ISO aqui nesse escuro, o que vai acontecer? O cara não vai saber. Ah, se eu abrir meu diafragma no sol, o que, que vai acontecer? Então, entendeu? Se, se você pega um ambiente escuro, ou seja, eu já tenho noção de quanto eu vou abrir, a abertura que eu vou usar, o ISO que eu vou usar e a velocidade que eu vou usar, porque você tem o conhecimento. Então, primeiro passo, estudar a teoria da fotografia. Tá? E depois que você fez isso, não pensa que você vai ficar do dia para a noite famoso ou rico com a fotografia. Vai demorar um tempo. Você vai ter que ir trabalhar. Não pode ter preguiça de trabalhar. É o que eu sempre falo, Júnior. Aniversário. Até da minha filha. Aniversário, eu cheguei no meio do aniversário. Porque eu tinha compromisso, eu tinha agenda. Tá? Então, aniversário de sobrinha, às vezes, não ia. Entendeu? Aniversário, não ir, churrasquinho. Nossa, quantos churrasquinhos de final de semana. Ô, a família, nós vamos fazer churrasco. Olha, eu tenho um aniversário para fotografar agora na hora do almoço. E eu vou cumprir minha agenda. Entendeu? Então, é, é gostoso, é, é bom, é muito. Mas você vai se privar de algumas coisas que, que você vai ter que abrir mão. Então, tem que ter essa consciência para você não se frustrar, entendeu? Ah, eu quero fotografar de segunda a sexta Esquece Você não vai ter trabalho de segunda a sexta Você vai ter trabalho de sexta a domingo Que é onde ocorrem os eventos onde, A não ser fotógrafo de jornal né? Que é, ou às vezes você está de plantão ou não Mas é, é aquele batidão lá Entendeu? Então, primeiro passo Estude Estude que vale a pena estudar E tenha em mente Que alguém confiou em você quem te contratou, confiou que você vai estar lá no dia e hora marcada. Aconteça o que acontecer. Como eu já disse para você, eu já cheguei a fotografar evento com muita dor de cabeça. Cheguei a fotografar evento, saí do pronto-socorro ano médio e correr para o evento. Já aconteceu. E fazer da melhor forma possível. Entendeu? Então, é essas coisas que você não, não pode se dar o luxo. Ah, fiquei doente, não vou trabalhar. Negativo. Ficou doente, você vai trabalhar. Warnieri, gostaria que você aproveitasse essa oportunidade aqui e também compartilhasse os seus contatos para quem desejar conhecer mais o seu trabalho, te contratar. Fique absolutamente à vontade. É. Aliás, Junque, hoje eu estou mudando de endereço. Eu estava estabelecido na rua Joaquim de Oliveira. Agora vou ficar aqui atrás, de, pertinho de vocês, na rua 13 de Maio, 894, por questões de logística mesmo, tá? Eu estou com um novo projeto para 2023, então o espaço, deixa bem claro, o espaço que eu tinha lá embaixo é nosso, da empresa, e esse espaço aqui também é da empresa, entendeu? Então, só troquei de, de lugar por logística e por adequação do novo projeto. Que Logo, logo eu falo para você que a gente vai estar tá com uma, um projeto aí para 2023. Então, eu estou na rua 13 de maio, 894, telefone... Vou dar o meu contato do WhatsApp, que é 19 97 87 1396 e ww.guarnielefo.com.br. Maravilha. Guarnielho, eu gostaria muito de te agradecer pela presença. Gostei demais do papo. Seguramente seria tão produtivo como foi, ou seja, atendeu muito as minhas expectativas. E eu gostaria muito que você aproveitasse agora fizesse suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. E, mais uma vez, muitíssimo agradecido pela presença e pela partilha. Junque, se tem alguém que tem a agradecer, que sou eu. Tá, você me convidou várias vezes. A gente não alinhava o, ainda a ideia. Mas quem tem que agradecer que a oportunidade sou eu. Esse espaço que você está abrindo para me mostrar, falar do meu trabalho, falar da minha posição, da minha visão sobre a fotografia... Isso, para mim, é fantástico. Se começar a falar de fotografia, nós vamos falar aqui até amanhã. Sim. Sabe, vamos puxar uma coisa, puxando a outra. Que nem eu disse para você, eu me tornei fotógrafo, não foi por acaso, porque a minha origem, eu vim do Paraná, e meu pai toda vez, eu não me recordo se é mês ou dois, três meses, passava o fotógrafo e naquela época, vamos falar em 50 anos atrás, era retratista. Então, meu pai juntava nós lá, os quatro irmãos, mais a mãe e o pai, e fazia aquela foto. Eu tenho algumas até hoje. Então, daquela época, eu já comecei a ver fotografia. E, sabe, uma coisa que vai te cativando. Não é uma coisa do dia para a noite. Coisa que foi amadurecendo desde a minha infância. Meu watch talvez, influência do meu pai, de gostar da fotografia. Entendeu? Então, eu... Vou falar o que para você? Eu que tenho que te agradecer, não só a mim, mas a todos os que venham a esse espaço. Você dá a oportunidade da pessoa mostrar o que sabe. E, cara, você não sabe a importância que, que para nós que estamos aqui, você tem. Poxa, que legal. Muito obrigado. Eu, eu que agradeço. Imagina, eu, eu fico muito feliz de ouvir isso. Eu acho que isso me ajuda, inclusive... Não somente como profissional, mas também como pessoa, Guarni. Obrigado mesmo, eu quero te desejar saúde, paz e que Deus abençoe sempre seus trabalhos, sua família e tudo aquilo que você venha a desejar nessa vida. Cara, eu que agradeço, graças a Deus, para você também, que Deus abençoe você, ao Grupo Brasil de Comunicação, que se preocupa com a sociedade, do meio em que vive, isso... É, faz, faz a diferença, né? Se pensar um pouquinho no próximo. Ah, outra coisa que a gente não falou, nós, eu tô fotografando Natal ah, é Iluminado, aqui da Brasil. Todo dia, à noite, das 7 às 10, até o dia 24. Aproveita e faz o convite, então. Então, você que está nos assistindo agora, venha participar, fazer uma foto com o Papai Noel. Eu vou fotografar você com o Papai Noel depois a gente vai publicar essa foto, você vai ter acesso a essa foto sem custo nenhum e tem mais o um passeio do ônibus que é adaptado luz natal, né? Então venha fazer conosco a diferença. Maravilha. Walter Guarnieri, muitíssimo agradecido, saúde, paz e Deus abençoe sempre. Amém. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos.